uma das ideias centrais desse livro é questionar esse modo de produção dessa universalidade, dizendo que a Amazônia tem muito, e aí por isso os horizontes amazônicos, tem muito a dizer, tem muito a explicar, não só explica o capitalismo, porque a gente tem é, esse capitalismo de espoliação como a regra básica da entrada do Brasil nessa geoeconomia mundial, principalmente agora no século XXI. Né? Então a gente tem esse super ciclo das commodities, né? Ele se inicia basicamente ali em 2003, né, em governos progressistas, e essa escolha pelas commodities ela atravessa bandeiras partidárias e esse atravessamento também é atravessamento de uma escolha pela violência, porque não há espoliação expo sem violência, e não há violência sem um Estado autoritário. Então, uma das teses importantes desse livro é que a escolha pelas commodities nos trouxe até aqui, né, nos trouxe até aqui como... É, é, nos trouxe o bolsonarismo como um elemento central dessa escolha, que inclusive atravessou a esquerda e a direita, e que a gente precisa repensar. Então, é nesse sentido, tomando a Amazônia como ponto de partida, que a gente diz que a gente é, esses saberes têm muito a dialogar com o mundo. Eu sempre procuro chamar a atenção que a própria expressão acumulação primitiva é o um lado perverso da acumulação civilizada, não tem uma sem a outra. No fundo, é o processo de acumulação que tem o seu lado primitivo, mas o lado primitivo é o lado primitivo de uma acumulação que se apresenta como civilizada. Por isso que a crítica ao capitalismo tem que ser ao mesmo tempo uma crítica decolonial. Né? Para a gente mostrar que essa riqueza, né, que hoje se a humanidade hoje corre riscos e a Amazônia se apresenta como uma perspectiva para a humanidade, mas ela tem que saber respeitar essas tradições profundas né, que foram construídas por, por povos os mais alegrados que nós, no Brasil, e a esquerda precisa aprender também a ter é isso, eu pergunto quem de nós no Brasil tem um projeto político para o Brasil que parte do pressuposto que nós temos 305 etnias nesse país? Seja pelas commodities duras, né? o ferro, a soja, o gado, seja por essas commodities da acumulação flexível biotecnológica, pressupõe a expropriação e subalternização dos povos e seus conhecimentos, que só pode se dar pela via do autoritarismo. Então, na forma como a gente constrói essa leitura, a, a, como o Bruno disse, a opção pelas commodities né, e que atravessou inclusive os governos progressistas, nos últimos, né, progressistas, democráticos dos últimos tempos, a, a, a opção pelas commodities produz a necessidade de um liberalismo extremamente autoritário, que o bolsonarismo e a remilitarização da questão agrária e ambiental na Amazônia ela se apresenta como a única saída para esse projeto, seja na sua versão mais dura fordista-fossilista, seja na sua versão verde biotecnológica flexível.